Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma sessão do Project Week Experience 2018. Hoje nós vamos falar sobre é, o Reporting Hub, que é um serviço da Sensei Project Solutions. E o título dessa sessão, o título dessa palestra, é Reporting Hub, sincronize seus dados do Project Online com Azure e crie relatórios de alta performance. Meu nome é Rafael Santos, eu sou Microsoft MVP, Sou consultor PPM na Sensei Project Solutions e tô com vocês hoje aqui para entregar essa sessão para a gente discutir um pouco mais sobre a criação de relatórios no Project Online utilizando uma plataforma um pouco diferente aí do que a, o que a gente está acostumado a utilizar. Antes da gente começar queria só saber o que, que vocês estão achando aí do Project Week Experience, quais são as sessões que vocês já assistiram, vão deixando aí nos comentários, vão é, me falando aí, dando seu feedback a respeito da, das sessões, a respeito do evento. Eu, particularmente, tenho assistido quase todas as palestras é, e tenho gostado muito do conteúdo que eu tenho visto, muita coisa legal. Espero que vocês também é, estejam gostando, espero, espero que, que o evento esteja sendo bem, esteja sendo bem produtivo. Bom, para a gente poder começar, é, eu fiz uma palestra, entreguei uma palestra na segunda-feira, talvez alguns de vocês tenham assistido, e... Tô continuando aqui essa segunda palestra que eu estou entregando no evento. Queria falar um pouquinho mais sobre, sobre mim, né? fazer aí uma apresentação rápida pessoal. Então, como eu disse, para quem não me conhece, o meu nome é Rafael Santos. Eu sou o Project MVP, que é Most Valuable Professional, né? um título que a Microsoft concede a alguns profissionais que trabalham de maneira colaborativa, compartilham conhecimento, compartilham informações com a comunidade, no meu caso eu sou MVP de project, assim como o, de, o André Xavier e o Mário Trentin, que também participaram aqui do evento com a gente, estão participando aqui do evento com a gente. Atualmente eu trabalho na Sensei Project Solutions, que é uma empresa de consultoria da solução PPM, né? Project Server e Project Online, a Sensei tem sede na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos. Eu, particularmente, tenho mais de 10 anos com a suíte PPM. Então, comecei implantando o Project Server lá em 2007, mais ou menos, é, em Angola, né, onde eu morava na época. E de lá para cá, passei pelo Project Server 2010, passei pelo Project Server 2013, Project Online Project Server 2016, caminhando aí em direção ao futuro. Eu sou instrutor, autor, palestrante... E gostaria de deixar aqui o meu contato, é rafael meu blog. Lá vocês vão encontrar basicamente todas as informações a respeito de quem eu sou, a respeito do que eu faço, do meu trabalho junto à comunidade. Tenho o canal no YouTube também, tenho lá minha página no LinkedIn, enfim. Então, eu estou presente aí em diferentes mídias sociais. Se você não me conhecia, eu te convido a entrar em contato comigo, a gente bate um papo, a gente troca uma ideia e vê é, como eu posso fazer para ajudar. Uh, também uma coisa importante antes da gente falar eu hoje essa semana na verdade eu, eu tô com um problema aqui de garganta a minha voz não tá assim uh, no seu esplendor não tá a melhor voz possível então eu tô tentando me poupar no sentido de é, falar de maneira que não prejudique o, a minha palestra né mas de maneira que eu também não agrida aqui a minha garganta que tá muito ruim então se você notar alguma diferença no tom de voz e tal, peço desculpas, mas é que realmente hoje, é, essa semana inteira está sendo bem difícil. Mas vamos lá, é, falar um pouquinho sobre a Sensei, para quem não conhece a Sensei, é uma, é, é, a Sensei é uma empresa que ela não atua no mercado brasileiro, ela só atua em praticamente dois mercados, ah, em, no mercado norte-americano, né? então nos Estados Unidos e no Canadá, e na Austrália. A Sensei também tem algumas parcerias na Europa, então alguns dos nossos produtos, alguns dos nossos serviços são vendidos na Europa através de parceria, mas o grande foco mesmo da empresa é nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Então talvez seja por isso que você, se você não conhecia a Sensei, talvez seja por isso que você nunca teve é, oportunidade de ter o um contato, enfim, porque ela é uma empresa que não trabalha, não atua no mercado brasileiro. Mas para a gente poder ter uma ideia do impacto da Sensei e para que a gente possa ter uma ideia do, do que a Sensei representa dentro do mercado, a Sensei ela é a vencedora do principal prêmio ah, que a Microsoft oferece aos seus parceiros, ah, respectivamente, em cada uma das suas categorias. Então, a Sensei foi vencedora do prêmio ah, Partner of the Year, ah, que é o parceiro do ano, né? No, na categoria PPM, que é onde a gente atua, no ano de 2014. E ela também foi finalista em 2015, 2017 e 2018. Então, venceu em 2014 e 15, 2017 e 2018 chegou na final. Então, é uma coisa pelo qual a, a gente tem grande orgulho, né? de estar sempre aí sendo lembrado, de sempre estar sendo incluído dentro dessa lista aí dos vencedores, ou pelo menos dos finalistas do prêmio, porque nós temos muitos parceiros. Esse é um prêmio mundial, né? então envolve parceiros é, do Brasil, mas também da Europa, também dos Estados Unidos, Canadá. Então, é um número muito grande de parceiros, são empresas com uma excelente qualificação e nós aí estamos... Ah, sempre entre os finalistas ou vencendo, o que é um motivo de grande alegria e de orgulho para a Sensei. Ah, ao todo, desde a sua fundação, a Sensei já participou, já entregou mais de 500 projetos para a implantação da suíte PPM, né, do Project Server, do Project Online, e ao todo contabilizados mais de 5 mil usuários treinados, tanto... Na, para gerentes de projeto como administradores, membros de equipe gerente de recurso né? então todo esse pessoal aí então é uma empresa que tem, por mais que ela atua mais nos mercados norte-americano, canadense e australiano, como eu falei, é uma empresa que tem impacto global ah, outra coisa legal é que vários aplicativos que foram desenvolvidos para, pela Sensei, foram depois adquiridos pela Microsoft e disponibilizados de maneira gratuita para todos os usuários do Project Online que é uma coisa muito bacana a Sensei ela é partner, é Gold Partner né? para Project Portfolio Management, Application Development e Silver para Collaboration, que é mais a parte de SharePoint. Tá? Então é muito legal aí a gente conhecer um pouquinho mais sobre a, a organização, sobre a empresa. Eu particularmente trabalho na Sensei já desde o ano de 2015, trabalho na área de delivery, né? então sou responsável pelo time que faz a entrega das soluções junto aos clientes lá no mercado norte-americano. Bom, a, o conteúdo aqui da nossa palestra, ele é voltado para o Reporting Hub, né? E o, o principal motivo é que uma das principais necessidades das empresas que atuam com o Project Online é justamente obter dados da plataforma. Por quê? Porque os dados orientam as decisões. Então, um processo natural, né, um processo comum de implantação do project, do project Online vai resultar no final do dia em alguns relatórios que devem ser criados para alimentar os meus executivos, para alimentar os meus gestores de portfólio, os meus ah, gerentes de projeto, os membros do PMO, para que essas pessoas possam tomar decisões, para que essas pessoas possam entender como o nosso portfólio de projetos está fluindo. E aí, a partir desses dados, entender o que, que se passa e poder tomar as decisões é, que vão é, ir em, de, de encontro né, aos objetivos estratégicos dentro da organização. Então, é natural que a, essa tomada de decisão apoiada, na construção, ou na, nos dados que são gerados, é, seja um passo importantíssimo e que a gente tenha que estudar mais a fundo. Tá? Eu venho lá no meu canal no YouTube falando muito sobre construção de relatórios com os dados do Project Online através da utilização do Power BI, e sempre quando eu faço isso, eu demonstro... É, como que a gente pode utilizar o feed de dados natural, padrão do Project Online, que é o feed de dados ou data, para obter, transformar e exibir esses dados em um formato que faça sentido. Okay? Então, é, no Project Online, a gente tem esse ciclo. Né? Eu tenho dados que são extraídos, do meu banco de dados, podem ser dados de cronograma, dados de projeto, dados dos sites dos projetos, essa informação ela é obtida do banco de dados, para que então a gente possa fazer o processamento dessa informação, na ferramenta da nossa preferência, e aí a gente aqui eu sempre tenho trabalhado com Power BI, mas a gente também pode falar de Excel né e aí uma vez que eu tenho essa informação, eu transformo essa informação para gerar é, informação Uh, que eu, eu transformo, na verdade, dados em informação que me permita alimentar os meus executivos, os meus membros de equipe, os meus gerentes de projeto, para poder tomar essa decisão. A arquitetura padrão do Project Online, ela é baseada no serviço na nuvem, né? Então, é o que nós chamamos aqui de OData. O OData é um serviço que está na nuvem, e aí, através de ferramentas como o Power BI e o Excel, a gente consegue se conectar. Na, no serviço da nuvem do Project Online, obter esses dados e transformar esses dados. Entretanto, quando a gente usa o serviço padrão do Project Online, que é o serviço OData, a gente pode eventualmente ter algumas restrições, no sentido de que nem todas as informações que nós levamos para o servidor vão estar disponíveis para a gente ah, trabalhar, né? Não, nem todas essas informações vão estar disponíveis para que a gente possa criar relatórios. Então, um exemplo muito simples, uh, que muita gente às vezes não sabe e que quando começa um projeto de implantação do Project Online acaba tendo alguns problemas, é o que a gente leva para os sites de projeto. Só para a gente recapitular aqui rapidinho, muito provavelmente você já conhece o que são sites de projeto, mas é bom a gente dar uma repassada por eles. Os sites de projeto são é, a, coleções de sites ou locais ou um, páginas exclusivas de cada projeto que a gente cria, que tem como objetivo armazenar informações que estão relacionadas àquele projeto e que vão ser informações colaborativas, né? Então, a gente pode ter lá riscos, a gente pode ter é, problemas, a gente pode ter documentação, a gente pode ter entregáveis, e essas são as listas padrão que a gente tem dentro dos sites de projeto. Entretanto, muitas empresas... É, elas melhoram essas listas, elas incluem informações adicionais que por padrão não estão disponíveis lá. Então, por exemplo, você pode inserir informação como é, decisões ou stakeholders, né? Você cria uma lista de stakeholders lá dentro do site do projeto, ou então change requests, né? Então todas as change requests que forem geradas para um determinado projeto vão ser coletadas e vão ser administradas dentro do site de projeto. Então, tem várias alternativas que as empresas utilizam, que as empresas que estão adotando o Project Online utilizam, para que possam armazenar informações que sejam relevantes no contexto do gerenciamento de projetos. E quando a gente usa o serviço padrão do Project Online, apesar de essas informações estarem disponíveis lá, a gente poder trabalhar, eu não consigo criar relatórios a, que, que obtenham esses dados. E o problema é justamente porque o OData, o serviço OData, ele é um serviço restrito e a Microsoft decide o que vai estar disponível e o que não vai estar disponível. Então, por exemplo, essas listas customizadas que a gente cria são listas que, infelizmente, não estão disponíveis para que a gente possa se conectar ao banco de dados e obter essas informações. Pensando nisso, pensando em toda essa necessidade de criar relatórios, que possam ah, obter dados de diferentes locais, que possam inclusive estar associados a aplicativos e soluções, que são soluções de linha de negócio, que a gente fala, né? Muitas vezes você tem um ERP, muitas vezes você tem uma outra ferramenta que você utiliza e precisa obter dados que estão relacionados de uma certa maneira com o um projeto online. Então, pensando nisso, a Sensei ela disponibilizou para os seus clientes uma solução chamada Reporting Hub. Então, o que é o Reporting Hub? O Reporting Hub ele é um, um data mart, que a gente fala, ou né? um data warehouse, onde todos os dados ah, do Project Online são sincronizados dentro de um banco de dados SQL que fica hospedado no Azure, né? que fica hospedado na nuvem da Microsoft. Então, ah, quando esses dados ficam hospedados lá, eles podem ser consultados em tempo real através de uma conexão via um servidor SQL, só que é um SQL que está na nuvem, ou seja, que está no Azure, e a gente pode criar os relatórios ah, olhando para esse banco de dados, olhando para um banco de dados SQL ao invés do banco de dados ou data ah, padrão. Como é que isso funciona? O Reporting Hub ele tem um gatilho de atualização de dados, vamos colocar assim. Então, toda vez que um evento acontece em um determinado projeto ou em um determinado... É, Contexto, por exemplo, toda vez que um risco é criado, ou toda vez que um problema é criado, ou toda vez que um problema, problema é atualizado, ou toda vez que uma tarefa é submetida a um recurso do ponto de vista de publicação, né? um, um projeto é publicado, ou um recurso atualiza uma tarefa sobre, que está sobre sua responsabilidade, Todas essas ações que acontecem no Project Online no dia a dia, que é quando o gerente de projeto está atualizando o seu projeto, ou quando o recurso está atualizando a sua tarefa, enfim, qualquer coisa nesse sentido, ele dispara um gatilho para que o Reporting Hub leia os dados que estão vindo do Project Online, ou seja, do serviço OData, e sincronize esses dados dentro do banco de dados. Uma vez que isso é feito, se eu tiver um relatório que, possa eventualmente ter sido criado em Excel, ou que possa ter sido criado, por exemplo, em Power BI, ele lê os dados uh, do Reporting Hub, toda vez que você der uma, uma atualização, e esses dados estão disponíveis para você em tempo real. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é a facilidade de obtenção desses dados, porque você está obtendo do banco de dados SQL, que é uma linguagem que a, as pessoas têm um pouco mais de familiaridade, se você sentar, por exemplo, com um administrador de TI, alguém que trabalha numa infraestrutura de TI, essas pessoas vão ter um pouco mais de familiaridade com o um banco de dados SQL, então você pode construir as suas linguagens ali, você pode construir as suas queries. E a outra grande vantagem é que, como você tem esses dados hospedados em um banco de dados SQL, você pode criar joints, você pode é, obter dados de linhas de negócio, por exemplo, e criar outras tabelas que... Uh, concatenem essas informações. Então, não necessariamente você vai trabalhar exclusivamente com dados do Project Online, mas você pode trabalhar com dados do Project Online do SAP ou de qualquer outra aplicação, qualquer outra aplicação de, de, de linha de negócio, né, uh, que, a, que a sua empresa utilize uh, no contexto de gerenciamento de projetos, gerenciamento financeiro, por exemplo. Outra grande vantagem que eu vou mostrar aqui também na nossa, na nossa demo, na hora da nossa demo, é que toda vez que você trabalha com o Report Hub, que é um serviço aí da, da Sensei, é, você tem também a opção de criar relatórios que, possam obter dados do site de projetos das listas não padrão, ou seja, você não vai ficar preso às listas padrão dos sites de projeto que você tem quando você está usando o, o recurso OData, que são as listas de a, riscos, problemas e a, entregas. Né? Então, você pode também criar suas próprias listas personalizadas e o Reporting Hub sincroniza essas listas também, e aí você pode criar, por exemplo, é, relatórios de lições aprendidas, ou relatórios de change requests, ou relatórios de decisões, enfim, qualquer outra coisa que você eventualmente tenha dentro dos seus projetos. É, relatórios, por exemplo, que analisem os, os interessados e tudo mais, a depender do que você coleta hoje no seu processo de gerenciamento de projetos lá nos sites. Tá? Algumas funcionalidades aqui do Reporting Hub, né, para a gente poder entender um pouco mais também como é que isso funciona. Então, como eu falei, a sincronização dos dados ela é feita em tempo real, como você está criando relatórios que são reportados, né, ou que obtêm dados de um banco de dados SQL, você também pode criar relatórios SSRS, né, ou seja, o reporting, reporting Services. Você pode criar relatórios de Reporting Services que leiam dados do seu banco de dados SQL, que é uma coisa que você não consegue fazer, por exemplo, com o Project Online de maneira natural, porque o tipo de banco de dados que a gente tem no Project Online não permite que a gente faça essa leitura. Então, você pode também fazer relatórios uh, que utilizem o serviço de Reporting Services, uma vez que o seu banco de dados, no final do dia, é um banco de dados SQL, tá? Todas as informações ah, e dados, tanto do project, do, do, aí a gente fala do project online, né? Mas assim, eu não estou querendo dizer que é de projetos. Todas as informações no contexto do seu ambiente estão armazenadas, no caso do reporting hub, quando você usa esse serviço, em um banco de dados dedicado. Então, é, você pode, inclusive, escalonar esse banco de dados na medida que a sua empresa tiver mais ou menos ah, recursos, né? Ou que ela tiver uma necessidade de... Ah, melhora de performance, então você pode inclusive escalonar a quantidade de recursos dedicados ao seu banco de dados ah, dedicado e também, como eu havia comentado, existe toda a possibilidade, todas as ah, facilidades de obter informações e dados de qualquer lista que esteja que tenha sido criada no site de projeto e aqui eu usei como referência as listas não padrão como por exemplo é, interessados, ah, gerenciamento de mudanças é, se a gente pode reportar também contra lições aprendidas, se você tiver criado uma, lição de, uma lista de lições aprendidas, enfim, qualquer coisa que esteja no contexto dos sites de projeto, uma coisa que hoje não é possível quando a gente usa os recursos ou data padrão, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai passar aqui para a parte de demonstração, onde eu vou mostrar um pouquinho das diferenças, como é que a gente obtém os dados do Project Online de maneira natural, como é que a gente obtém os dados do a Reporting Hub, que é um, o, o serviço que a gente está trabalhando aqui. Vou mostrar também algumas possibilidades que a gente tem de reportar contra listas não padrão. né? E aí a gente vai fazer também alguns, algumas experiências aqui com a Select dentro do SQL, para a gente ver quão fácil é a gente trabalhar com esse recurso e com poderoso ele pode ser para a gente poder facilitar a construção dos nossos relatórios no dia a dia então eu vou mudar aqui de tela, a gente vai passar lá para a nossa demonstração que é onde a gente gosta, né? vamos colocar um na massa e começar a criar os nossos relatórios aqui então vamos lá então para que a gente possa fazer o nosso, a nossa demonstração é, a primeira coisa que eu vou fazer é obter os dados do banco de dados padrão do Project Online que é o banco de dados OData, tá bom? Então, para a gente poder fazer isso, porque eu quero mostrar os dois caminhos, como é que funciona com a conexão padrão e como é que funciona com a conexão via reporting hub, eu vou fazer toda essa conexão através do Power BI. Então, se eu for aqui no Power BI, na página inicial, posso clicar em Get Data, e aí você já tem aqui o Odata Feed, né? que é o, o dado padrão do Project Online para que a gente possa é, criar relatórios, dashboards, e enfim, painéis. Então, eu vou jogar lá, ele vai pedir aqui qual que é a URL do meu site. Então, eu vou colocar aqui o site da Sensei. É, sensei Project Com/sites/JumpStart que é a minha instância, barra, underline, API, Project Data. Então, a informação aí do endpoint que a gente tem para buscar os dados, ela vem desse endereço. Quando a gente fizer isso, eu posso clicar em OK, e aí, é claro, uh, o Power BI vai tentar me autenticar. No caso, se, se caso eu nunca tivesse me conectado a essa fonte de dados, né, se esse fosse o cenário, eu não teria que visibilidade dessa tela, de imediato eu teria que me autenticar, eu teria que usar as minhas credenciais para poder é, garantir que eu tenha acesso a essa página, que eu tenha acesso a esse banco de dados. Como não é o caso, como isso é uma coisa que a gente, que eu já tenho, porque eu já criei vários relatórios aqui baseados é, no, no meu Power BI, com dados dessa, dessa instância especificamente, eu vou poder me conectar aqui a alguma das tabelas e poder obter os dados para o meu relatório. Então, eu vou clicar aqui em, em Projects, por exemplo, tá? que eu quero obter dados dessa tabela especificamente. Mas uma coisa interessante para a gente notar é que a gente vai olhar... É, que as entidades padrão que o Project Online nos oferece para trabalhar quando a gente está criando um relatório em Power BI, né? Ou quando a gente está criando um relatório que obtém dados das conexões nativas do Project Online, são as padrão, né? Então, eu tenho Assignments, eu tenho é, dados de custo aqui para cenário de projetos, quando você faz análise de portfólio, eu tenho entregas, né? Deliverables, Engagements, Issues... Eu tenho aqui portfólio análises e prioriza... priorização, eu tenho uh, projetos e baseline, né? Eu tenho informações de workflow, eu tenho informações de recursos, de riscos, mas as listas são sempre as mesmas, a gente não vai ter diferença em termos de quais são as tabelas que estão disponíveis para a gente poder se conectar, tá bom? Então, eu vou manter aqui em projetos e só vou download, eu nem vou editar aqui os dados para poder buscar outras informações, eu só vou download load para ele poder vir aqui e atualizar os dados que eu estou buscando. Uma vez que os dados forem é, obtidos, né, eu tenho aqui a minha lista. E aí, aqui, aquele caso, você, a gente poderia usar aqui a minha lista de, de dados dos projetos para poder começar a fazer as minhas, os meus relatórios. Né? Então, se eu tivesse que trazer aqui, por exemplo, o project name ou qualquer outra informação eu poderia rapidamente buscar esses dados aqui, sei lá, project cost, mas eu quero trabalhar o cost em contagem, enfim. Então, a gente tem aqui os dados ah, que foram obtidos lá do nosso banco OData, tá bom? Agora, como é que funciona quando esses dados estão sincronizados num banco de dados SQL lá no Azure? Então, isso é o que a gente vai ver aqui agora quando a gente for para o reporting hub. Então, eu vou para essa outra página... E aqui, olha que legal, quando eu clicar em Get Data, ao invés de eu buscar o meu o Data Feed, eu vou clicar aqui em More, e eu tenho uma opção aqui, que vai ser a categoria Azure. Então, eu tenho aqui o Azure, e aqui eu já tenho o Azure SQL Database, né? que é o banco de dados SQL hospedado no Azure. Vou dar um Connect, e aí ele vai me pedir duas informações iniciais, que é o nome do meu servidor e o nome do meu banco de dados. Eu tenho uma colinha aqui na outra tela, vou trazer aqui o nome do meu servidor, Vou depois trazer aqui o nome do meu banco de dados, e uma vez que eu fizer isso, claro, na hora que eu clicar em ok, ele vai verificar se eu sou um usuário autenticado, se eu tenho permissões para esse banco de dados ou não, caso eu não tenha permissão para o banco de dados, aí ele vai reclamar e eu vou ter que entrar com as minhas credenciais. Nesse caso especificamente, eu já criei algumas consultas, eu já usei esse banco de dados algumas vezes, eu já informei as minhas credenciais para o Power BI, então eu acredito que ele não vai me perguntar nada. Mas também, se ele perguntar, basta que eu entre aqui com meu usuário e senha. Então, eu informei para ele qual que é o meu banco de dados, informei para ele qual que é o meu perdão, o meu servidor e o meu banco de dados, como eu falei, é um banco de dados dedicado, né? cada empresa, dentro desse serviço que a Sensei oferece, ele tem a sua, o seu banco de dados. Quando eu clicar em OK, ele vai é, buscar as mesmas lista de, a mesma lista das entidades. Agora, olha só como isso é bem diferente. Quando eu me conecto ao banco de dados, ele é um banco de dados SQL, então, ele tem uma série de tabelas e views que foram criadas lá dentro, para reproduzir exatamente o esquema que a gente tem no Project Online. Se você, em algum momento da sua carreira, já trabalhou com o Project Server 2013, ou até mesmo com o Project Server 2010, você vai perceber que muitas dessas views aqui que a gente tem, elas são exatamente iguais ao esquema que a gente possui, quando a gente está trabalhando com o project server on-premises, né? trabalhando com, como eu falei, com a versão 2013 ou com a versão 2010, por exemplo. Então, você tem aqui o mesmo esquema de nomenclatura, por exemplo, MSP, EPM Assignment, User View, essa é uma tabela de atribuições, essa é uma view de atribuições, e assim sucessivamente, você tem inúmeras outras views aqui que a gente pode usar. Para exemplificar eu vou clicar e vou selecionar essa MSP EPM Project User View. Então, é uma view que oferece para mim os dados no formato de tabela, né? no, no formato organizado para os projetos do meu é, portfólio, os projetos que estão salvos no meu ambiente. Se eu clicar aqui em Load, da mesma maneira que a gente fez para o, fluxo, o, o, o banco de dados, o Data, né? basicamente o que o sistema vai fazer é ir até o banco de dados e me trazer todas as informações ah, do meu portfólio de projetos para o que foi trabalhado aqui dentro do contexto do reporting hub, tá? Então, vamos esperar aqui para ele poder fazer o, o load da informação, para ele poder obter essas informações lá do banco de dados. E daí, uma vez que os dados forem obtidos, você tem aqui as suas duas fontes. Eu tenho, então, essa fonte chamada MSP EPM Project User View, que é basicamente a minha lista de dados que vieram do meu a, banco de dados Reporting Hub. E aqui eu tenho os dados que vieram da minha lista de projetos. Uma coisa legal é que a gente pode perceber que eles são exatamente os mesmos. Né? Por exemplo, eu vou expandir aqui o meu, os meus dados do Reporting Hub, e vou selecionar o project name, por exemplo. Quando eu selecionar o meu campo chamado project name, das duas tabelas, eu posso colocar isso aqui numa tabela, desse lado eu posso colocar o outro. Se a gente é, trouxer os dois dados aqui e expandir as duas tabelas até o final, a gente vai ver que elas são exatamente idênticas, porque é, o banco de dados é o mesmo. Né? Os dados que eu estou pegando... Eles têm fontes de dados diferentes, mas as duas fontes de dados estão sincronizadas. Então, toda vez que acontece alguma coisa lá dentro do Project Online, ele atualiza, é claro, o banco de dados padrão, que é o banco de dados ou data, mas ele também atualiza o banco de dados do Reporting Hub. Ok, até aqui a gente não viu muitas vantagens. Vamos ver agora quais são as, as, as vantagens de fato ah, quando a gente está trabalhando com esse recurso, tá? quando a gente está trabalhando com o Reporting Hub. Como a gente viu aqui no, na conexão anterior, a conexão OData ela só traz informações padrão que são disponibilizadas pela Microsoft. Mas quando a gente está trabalhando com o, um banco de dados SQL, a gente consegue mapear outras informações, outras fontes de dados que não estão disponíveis por padrão quando a gente usa a API do Project Online. Então, olha só que legal. Eu vou clicar aqui em Get Data e vamos imaginar que eu queira fazer um relatório de todas as change requests que eu tenho dentro do meu ambiente. Tá? Então, todas as solicitações de mudança que foram solicitadas de acordo com os projetos. Então, eu posso vir aqui e clicar uh, em Get Data, né? clicar em More, e aí eu vou clicar aqui no Azure, porque eu quero obter dados lá do meu banco de dados a do SQL. Ele vai me perguntar o nome do banco de dados e o nome do servidor. Eu vou informar para ele, então, aqui primeiro o nome do servidor. Depois o nome do banco de dados. Eles estão aqui na minha colinha. E vão me conectar. Quando ele passar essa primeira fase de conexão, olha só que bacana isso. Isso aqui é muito legal. Ele vai trazer para a gente, além das views padrão que a gente já conhece, né? Então, msp PM Assignment, ou msp PM Project, ou msp e PM Task, e coisas assim. Se eu descer um pouquinho mais, olha que bacana, ele tem aqui, ó, todo o conteúdo que está na base WSS. Para quem, mais uma vez, para quem trabalhava com Project Server 2013, para quem trabalhava com Project Server 2010, a, a base WSS é a base de conteúdo do SharePoint. É lá que ficam todas as informações referentes às listas que a gente cria. Então, você tem listas padrão, como eu falei, né, de riscos, de problemas uh, e de deliverables, né, de entregas, de entregáveis. Mas você pode ter inúmeras listas que foram criadas no contexto da sua organização que não necessariamente uh, vão estar disponíveis no OData. E aqui a gente consegue mapear essas informações para dentro do Reporting Hub para dentro do serviço. Então, olha que interessante, eu tenho aqui uma, uma, uma view, né? uma tabela que vem da base de conteúdo, chamada Change Requests. Olha que bacana, se eu selecionar essa tabela aqui, Change Requests, vamos dar um Edit e vamos ver o que, que tem lá dentro dela quando a gente for no editor de consulta. Então, se a gente navegar aqui para o editor de consulta, eu vou só minimizar aqui e a gente vai dar uma olhada no que, que tem. Então, olha só, vou aumentar um pouquinho aqui, Ó, ele armazena para a gente, dentro dessa base chamada Change Requests, que está aqui, ele armazena o Project e o ID, né? então o número do ID do projeto, qual que é o site, e aí aqui, quando a gente vai avançando, ele vai ter coisas muito mais bacanas para a gente ver. Ó, por exemplo, eu tenho um campo chamado Title, né? que é o título. O título para nós é o nome do projeto. Eu tenho aqui outras informações que são bastante relevantes, né? E aí, a gente vai navegar aqui entre as colunas. Então, você tem aqui ó, o link do, do, do item, né? Se você quiser navegar até o site para ver esse link, deixa eu minimizar um pouquinho aqui. Você tem aqui ó, o que ele chama de display link title. Esse display link title é o nome da change request, né? Então, o que foi pedido? O que foi solicitado? Isso aqui é o nome da tind request que foi pedida lá dentro do nosso banco de dados, né? Eu tenho aqui várias outras informações, né? Quando que ela foi aprovada, qual que é o seu status quem é o usuário para qual essa change request está associada ou está atribuída. Então, essa é uma informação valiosíssima. Imagina você poder criar um relatório dentro da sua organização que colete dados dos sites de projeto, consolide todos eles e permita que você visualize, por exemplo, todas as change requests, ou todos os stakeholders, ou todas as decisões que foram tomadas, ou qualquer informação que a sua empresa esteja armazenando dentro do site de projeto. Isso é muito legal, porque hoje é muito difícil a gente conseguir fazer isso com os dados naturais, com as conexões padrão que são oferecidas pelo Project Online. E aí, olha só, uma vez que eu tiver essas informações aqui, eu posso vir e começar a montar meu relatório. Então, eu quero montar um relatório de Change Request. Ok, o que eu quero saber primeiramente? Eu quero saber qual é o título, ou seja, qual é o projeto da onde essa Change Request foi pedida. Então, aqui eu tenho o título, por exemplo, né? qual é o projeto. Depois eu quero saber qual que é o nome da Change Request. Né? Então, você tem um campo aqui chamado Item Title. Então, eu posso clicar nesse Item Title, ele vai me falar, olha, a seguinte Change Request foi pedida para esse projeto chamado a Tenant Renewal R100. Né? Então, foi pedido para adicionar um Checkpoint Field, depois o, a criação de, de um Kickstart Guide e assim por diante. Eu quero saber também, por exemplo, qual que é o owner disso, quem é o cara responsável por isso, né? Então, aqui a gente tem o owner, aqui ele está trabalhando com o id, então, vamos ver se a gente traz esse cara como texto. Ah, está aqui, ó, quem é o owner? E já vamos modificar aqui ah, o nosso relatório, né? Então, eu vou chamar isso aqui de projeto, isso aqui eu vou chamar de change. Ou, na verdade, vamos trocar para português, né? Eu vou chamar solicitação de mudança, por exemplo. Aqui eu vou chamar de proprietário. E também eu posso ter coisas como, por exemplo, quem é o cara que está atribuído a essa solicitação de mudança, né? Eu acho que eu tenho um assigned to aqui, deve ter. Então, tá aqui, ó, assigned to que é o cara que está atribuído essa, a essa mudança, né? Uh, assigned to. É isso aí, quem é o cara que tem que resolver isso. Então, é o atribuído, atribuído a tal pessoa. E aí, na medida que você vai montando esse relatório, você tem inúmeras outras informações que você pode obter. Por exemplo, eu quero filtrar por prioridade. Então, eu tenho aqui o item e deve ter um campo aqui chamado... Priority, né? ou seja, prioridade. Se vamos imaginar que eu queira contar isso daqui. Então eu quero contar. Eu posso transformar essa informação num gráfico. E aí eu tenho aqui provavelmente uma opção de, com, de count. Né? Posso contar aqui, por exemplo tá contando? tá contando é isso aí. Então, eu tenho um, um X número de itens que são prioridade alta, um X número de itens que são prioridade baixa, um X número de itens, né, de nesse, no nosso caso, change requests, de prioridade média. Vamos imaginar que eu queira saber também o status. Então, eu posso gerar aqui um outro gráfico, por exemplo, no qual eu vou pedir o item status. E vou pedir para ele contar aqui o item ID também. E aí você tem todos os status, os itens que estão submetidos, os itens que estão aprovados. Se eu quiser, se eu quiser saber quais são os itens que, estão, que são novos, por exemplo, eu consigo filtrar que os itens novos rapidamente ele me entrega. Ou quais são os itens que são ativos. Quais são os itens que foram, quais são as solicitações de mudança que foram concluídas. Então você imagina o ganho que você tem, o ganho que a gente tem ao utilizar uma plataforma como essa, né, o Reporting Hub, que permite que a gente possa obter dados que vão muito além dos dados padrão do Project Online. Ele permite que a gente vá lá e crie coisas muito bacanas. Tá? Ah, uma última demonstração também que eu queria trazer aqui para a gente poder é, discutir um pouco mais é que. Ao se conectar a um banco de dados SQL, a gente tem condições né, de uh, montar estruturas e montar queries que vão, ser, que vão usar o mesmo esquema do SQL. Você pode fazer select dentro do seu banco de dados. Então, para aquelas pessoas que são familiares, que têm familiaridade com SQL, a partir do momento que você tem uma plataforma como o Reporting Hub, você também tem a oportunidade de trabalhar com a consultas a banco de dados no estilo SQL. Então, como é que isso funciona? Se eu clicar aqui, por exemplo, vou, vou mudar agora para Excel, só para a gente ver um exemplo aqui no Excel, eu vou clicar aqui em Power Pivot e vou obter os dados aqui através do próprio Power Pivot, tá? Você tem a opção de dentro do modelo de dados no Excel de montar a, a sua estrutura, a sua, a sua fonte. Então, quando você está trabalhando aqui com o Excel, você tem uma opção de clicar aqui em Get Data from Other Sources. Né? Então, dentro do Power Pivot no Excel, eu vou vir aqui em Get Data from Other Sources. Quando eu clicar, ele vai oferecer para mim aqui uma série de opções, e a opção mais rápida que eu tenho, que eu quero usar, é esse Microsoft SQL Azure aqui. Né? Então, eu vou clicar lá no Next, e aí ele vai me fazer as mesmas perguntas. Ele vai me perguntar, ah, o nome da, do, uma, do nome amigável da minha conexão, o nome do servidor, o nome do banco de dados, usuário e password. Então para o nome aqui eu vou chamar de Project Week Experience. E aí o nome do servidor eu vou pegar lá da minha colinha. Então vamos lá para minha colinha. Eu tenho aqui o nome do servidor. Volta para o Power Pivot. Tá aqui o nome do servidor, nome do usuário. um usuário aqui com um nome bem estranho, a senha, agora vocês fechem o olho aí, tá? Por caso da senha, fecha o olho aí, por favor. A senha, a senha é um monte de asterisco, se vocês quiserem anotar aí, só por... E o banco de dados. Então, eu já tenho o servidor, agora eu preciso informar para ele qual que é o banco de dados. Tá? Quando eu fizer isso, olha só que interessante, eu posso dar um test connection, só para garantir que está tudo funcionando bem, como aqui é uma apresentação, ele vai dar pau? Não, não deu dessa vez, mas normalmente ele dá. Aqui não deu, bom. Então, ok, vamos clicar em Next. E aí, aqui é, que é onde tem a mágica da coisa. Se você estiver trabalhando com uh, o Excel, você não necessariamente vai falar para ele selecionar os dados a partir de uma lista de tabelas, tá? que é o que a gente fez no Power BI. O Power BI, é claro, como você faz isso via Power BI, você tem a opção de depois manipular os dados, né? porque o Power BI já tem lá o Power Query, que vai permitir que a gente faça toda essa manipulação dos dados. Mas aqui, nesse caso, se eu tiver um bom conhecimento de SQL, por exemplo, eu posso vir aqui e falar para ele, ó, escreva uma consulta, ou seja, né, write a query, e determine você mesmo os dados que você gostaria de importar, oriundos desse banco de dados SQL. Então, se eu tiver um pouco de conhecimento em SQL, e aí o pessoal que trabalhou lá com o Project Server 2013, o pessoal que trabalhou com o Project Server 2010, vai lembrar que a gente tinha lá que escrever mesmo na munheca a, o statement, né, ou a, a consulta, a query lá no SQL, para poder obter os dados. Aqui seria a mesma, a mesma coisa. Você poderia dinamizar muito as conexões, reduzir muito o espaço que você eh, tem, ou reduzir muito o volume de dados que você traz do banco, porque você consegue determinar exatamente aquilo que você quer, uma coisa que no OData a gente tem um pouco de restrição. Então, se eu clicar aqui em Next, ele vai abrir aqui a área de consulta, tá? eu vou chamar essa query aqui de projetos, por exemplo, e se você conheceu um pouquinho de SQL, não, SQL não é, o meu, não é muito meu forte, mas eu conheço um pouquinho só. Então, eu posso vir aqui e falar para ele, ó, eu quero que você selecione de uma tabela que eu vou chamar de PUV. E aí, aqui eu vou chamar de PUV porque é a minha view, né? Ela se chama Project User View. Então, eu vou dar um alias para ela. Então, eu vou chamar de PUV e vou falar para ele, ó, eu quero que você traga para mim o Project Name. Eu quero que você traga para mim, dentro dessa mesma PUV, o project owner name. Eu quero que você também traga para mim o trabalho, por exemplo. Então, imagina que eu estou interessado em saber qual é o montante de trabalho. E também quero saber qual que é o custo. Então, vamos chamar aqui o project cost. Tá? E eu vou falar para ele que ele tem que trazer essa, essa informação de uma view chamada MSP EPM Project. E aí, aqui, claro, quem trabalhou com o project server 2013, como eu falei, quem trabalhou com o project server 2010 e tal, vai lembrar é, das, dos nomes das, das, das views lá. Então, eu posso falar para ele que eu quero que ele traga esses três campos dessa view aqui. Posso dar uma validada para ver se o meu statement funciona. Ele está falando aqui que a minha consulta é uma consulta válida. Quando eu clicar em finish, ele vai automaticamente, eu vou tirar aqui a redução da página, tá? Ele vai importar aqui as minhas linhas. E aí ele deve falar aqui o número de linhas que foram importadas, nesse caso 109. posso dar um close. Essa informação está aqui no meu Excel, está lá a minha query com os meus projetos. Eu poderia uh, manipular esses dados aqui no Excel e gerar os meus relatórios da mesma maneira como a gente fez lá no Power BI, por exemplo. Então, independente de a minha empresa possuir ou não licenças do Power BI, se eu não tenho o Power BI, se o Power BI não é uma opção viável para que eu possa trabalhar dentro da minha organização, eu posso tranquilamente usar o Excel também, consigo obter os mesmos resultados, até com mais... É, dinamismo, mais rapidez mais flexibilidade, porque você está trabalhando ali com uma consulta SQL, se você tiver uma consulta maior, que tem uma série de, de, de combinações uma série de joins e várias coisas que acontecem ali dentro, né? inner join, outer join você pode escrever essa consulta e depois buscá-la aqui no Excel, olha que interessante, tem uma colinha aqui, eu criei uma consulta uma consulta razoável digamos assim eu posso clicar aqui em Table Properties. Ele me mostra qual foi o statement que eu usei aqui, o SQL que eu usei, a consulta que eu criei. Eu vou remover esse cara e vou colocar uma consulta um pouco mais, uh, um pouco maior, né? Vamos colocar assim, dentro desse uh, SQL statement, de, de, dentro da consulta. É isso que eu quero fazer. Eu quero fazer alguma coisa um pouquinho mais uh, complexa, tá? Posso validar se eu tiver escrito a minha query de maneira a, correta, de maneira adequada ele vai validar, posso dar um save e aí ele vai trazer os dados aqui para mim e aí baseado nesse resultado baseado em todos os dados que eu tenho eu posso tranquilamente a, criar os meus relatórios no Excel, então como eu falei independe de eu ter Excel ou Power BI né, a ferramenta que for a ferramenta disponível para mim ou a ferramenta da minha preferência, eu consigo gerar aqui agora os meus gráficos e consigo trabalhar de maneira uh, adequada. Então, vamos clicar aqui, eu vou jogar os meus dados na célula A1, ele vai jogar, gerar para mim uma tabela dinâmica, e aí, com base na minha tabela dinâmica, que tem o nome da consulta chamada projetos, eu posso vir aqui e gerar a minha lista de projetos, e aí eu posso calcular, por exemplo, o Project Work, o Project Cost, ou seja, as informações que forem relevantes no contexto da minha organização. Beleza? Então, muito legal, isso aqui é uma coisa que é uma funcionalidade, né? um recurso que facilita muito a nossa vida, que uh, dinamiza muito o trabalho que a gente faz e garante que a gente tenha acesso completo a todas as informações que estão no Project Online, não só uma porção dessas informações uh, que a gente tem quando a gente está usando o banco de dados ou data, que é a conexão nativa, a conexão padrão. Uh, do Project Online, beleza? Então, eu vou só voltar lá para a apresentação PowerPoint para a gente poder finalizar aqui o nosso, a nossa sessão, para a gente poder finalizar a nossa palestra uh, falando aqui um pouco mais sobre essa funcionalidade, que é o Reporting Hub. Bem, pessoal, então é isso aí. É, eu espero que vocês tenham gostado. Eu esperei, Eu procurei trazer um pouco aqui na palestra algumas informações sobre essa possibilidade de trabalho sobre essa funcionalidade, né? sobre essa plataforma que é o Reporting Hub. Ah, se não ficou muito claro lá no começo, o Reporting Hub é um serviço oferecido pela Sensei e que tem ajudado aí muitos clientes com os quais a gente trabalha a ter um pouco mais de facilidade na construção dos seus relatórios. Ah, nós temos vários cases aí de clientes que usaram o Reporting Hub para poder dinamizar a sua estrutura de relatórios, poder melhorar a performance dos relatórios, as, os dados que, que foram obtidos né, a, do banco de dados do Project Online, para garantir uma robustez, para garantir uma, soli, uma solidez no momento de criação desses relatórios. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o Reporting Hub, como é que ele funciona, como que, eventualmente, sua empresa poderia obter esse, esse serviço, ou utilizar esse serviço, basta visitar o site da Sensei, que é senseiprojectsolutions.com, Ponto .com, com, com senseiprojectsolutions.com, lá você pode conhecer um pouco mais sobre essa solução e as demais soluções também da Sensei, e eu estou deixando aqui o meu e-mail também, que é rafael.santos, arroba senseiprojectsolutions.com, para que, caso você queira trocar uma ideia, caso você queira fazer alguma pergunta, caso você queira saber um pouco mais, e não dê tempo de esclarecer a dúvida aqui durante o o evento, você possa também me escrever, a gente bate um papo lá e a gente é, fica aí em contato, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado da apresentação, espero que você esteja curtindo aí o Project Week Experience, espero que esteja sendo um evento que traga valor, que agregue valor para a sua organização, que agregue valor para você profissionalmente, que você possa realmente... É, está fazendo boa utilização do evento para poder melhorar a sua carreira, para poder melhorar na sua vida, para poder conhecer coisas novas, é, e qualquer coisa, entre em contato com a gente, manda um e-mail, fique em contato, não se esquece que tem mais outras palestras ainda acontecendo, se você não viu aí a grade ainda, dá uma olhada, tem bastante coisa ainda bacana para acontecer aqui no evento, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima!